Konnichiwa, Estamos de volta agora com o vídeo 2, né? Dessa série de verbos. Vamos lá! Estou grandona aqui, vou me diminuir. <risos> vamos lá! Agora, flexão de verbos, né? Então, flexionar os verbos. A primeira aula que foi só sobre é uma forma geral, né, de falar sobre os verbos, a gente meio que deduziu sobre as a, as regrinhas, né, dos verbos espero que vocês tenham entendido aquelas pequenas deduções é, mas não tem problema se não, não entenderam direitinho, agora a gente vai realmente falar sobre essas regras, tá então, flexões de verbos né, são os doshi <tosí> katsuyouke né, doshi é ver, verbo katsuyouke <tosí> é katsuyouke são as formas flexionadas delas, né as formas. <risos> Ai, que besta, né? Vamos lá. Então, flexão de verbos. Aqui vamos nós. Por que, que está um? Né? Tudo bem que é a é aula 1, um, né? Sobre é, a, as flexões mesmo, mas tem uma outra razão que eu vou mostrar daqui a um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar, né? Não é só lembrando, é relembrando a estrutura de um verbo. A gente tem, por exemplo, suru. Fazer, taberu, né? comer, melhor verbo, yomu, que é ler, né? e oyogu, nadar. Tá? Todos esses são uh, verbos japoneses e a gente tem aqui a separação pela corzinha, a gente consegue já ver que tudo que está em vermelhinho seria a raiz, né? e tudo que está em preto seria a parte que vai se alterar. Né? Lembra que a gente falou? Aquela partezinha que se altera, é, igual ao do português, né? Tipo, fazer. Tudo bem que fazer é um verbo irregular, né? Mas comer, por exemplo. Comer, eu como. Então, er é o que se altera. Ru, gu, mu, ru. Seria esse er, né? O que se altera. Tá? Isso vocês já estão carequinhas de saber. E aí, o que é que a gente já conhece? Que a gente viu na aula passada. Por exemplo, a gente tem aru, né? que vira arimas e arimasem. Iku, ikimas, ikimasem. E a gente viu que, no, nesses dois casos, né, por exemplo, o aru vira massa, né, uru, acaba virando uri, né, e iku, uku vira ki, né. E aí tem iru, que fica só imas, né, e imasen, e taberu, tabemas, né, não fica irimas nem taberimas, por que que isso acontece? São essas regrinhas que a gente vai ver a partir de agora. E tá. suru e curu que fica shimas e kimas são verbos muito muito doidos, né? E aí, olha, traçamos essas duas retinhas. Hum, olha só, temos três aulas e temos três grupinhos. O que? O que que aconteceu? É, pois é. Lembra que eu falei que essa, essa é a aula 1? Um? e temos três grupinhos. Opa! Não. A professora não sabe fazer conta. Um, não sabe contar. Um, dois, três. Pois é. Alguém lembra deste programa que se chama Tentação do Silvio Santos? Na época que ele ainda era legal? Pois é. Temos três grupos é, na, na conjugação das flexões de, de verbos no japonês. Então, a gente consegue separar em três grupos né, os verbos. Que legal que a gente consegue separar os grupos. Sim. E uh, essa proporção de pessoas, mais ou menos, né? Uh, a gente consegue separar mais ou menos assim. O grupo 1, um, ele é o mais numeroso, é o que mais tem verbos. Realmente, a, a gente vê que aqui tem bastante gente, né? O grupo 2 também tem bastante, mas é um pouquinho menos. Talvez aqui tenha mais gente do que é, o, o grupo 1, um, não sei. Mas, assim, os dois, o grupo 1 um e o 2, tem bastante verbos. Mas o grupo 3... Tem pouquinhas, tem só dois mesmo. <risos> lembram? Vocês lembram qual que era? Suru e curu. sim, é o Shimasu e o Kimasu. Eram só esses dois. Então, essas duas senhorinhas <risos> representam esses dois verbos. E hoje, qual que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o grupo 1. Um. Então, <risos> grupo... <risos> essa animação ficou boa e o Silvio ficou fechado aqui. Muito bom, hein? Powerpoint tem né, as melhores... Não precisa nem de Adobe, nada dessas Premiere. Vamos lá, então. Grupo 1, um, né? Vai ser a nossa primeira aula hoje. A gente vai explicar sobre as regrinhas, reflexões né, do grupo 1, um, né? Que é o maior. Vamos lá. Grupo 1. Um. Como é que a gente vai classificar o grupo 1? Um? Nossa, tô meio torta aqui, hein? <risos> grupo 1. Um. O grupo 1 um é o grupo dos o corajoso. Claro que assim, essa, essa classificação aqui, classificação pera-pera, tá? É, isso aqui é só pra vocês é, é, conseguirem se lembrar melhor, tá? Não, não, isso aqui é só pra... É de bobeirinha, sabe? Não é original. É, quer dizer, original pera-pera. Tá? É, essa classificação aqui. É, mas de resto, é... é, é é correto gramaticalmente, tá? Só que é só para a nomenclatura é nossa. Então, o grupo dos U corajosos, tá? O que que acontece nesse grupo 1? Vamos ver aqui. O exemplo conhecido. Aru vira arimas, né? O que que aconteceu? Então, o u", U virou I, né? O virou I. Ou, ou seja, o Aru virou Ari. É a parte do som U virou I. Aru virou I. Ari, ah, né? Então, o que aconteceu? Todos terminam em u, né? Todos o, o que? Todos os verbos, né? Terminam em u, entre aspas, né? Porque é, pode ser essa, essas sílabas que não necessariamente são só u, né? Pode ser tu, ru, cu, gu", gu, bu, mu ou su. Essas são todas as, as terminações possíveis de verbos que entram no grupo 1 tá então é, são só só todos esses é, essas sílabas que podem é, terminar né os verbos que terminam uh, no grupo 1, um, que tem essas terminações aqui tá U -ku -gu bu mu su tá? não necessariamente você precisa decorar né essas terminações é mais uma uh, questão de uh, Conhecer os verbos mesmo. Você vai conhecendo os verbos, você vai meio que automaticamente encaixando eles nas, nas categorias, tá? Não, não precisa decorar, o uh, termina com su, então ele entra na categoria. Você pode até fazer dessa forma, mas é meio que vai vindo muito no feeling, tá? Então não se preocupem tanto com isso. É só para vocês saberem que existem essas regrinhas, tá? Então todos terminam em u, ou entre aspas, né? E esse u. Esse som, U, ele se sacrifica e se transforma na sua forma I. Por isso que a gente chama de U corajosos, né? É isso que acontece. Lembra? O U se transforma na forma I, né? Por exemplo, vamos lá. Ah, <risos> tinha mais uma coisinha. No caso dos, dos verbos que terminam com ru", RU é somente os que são Aru, Uru e Oru. Tá? Então, como assim? Aru, uru, ouro. A gente já vai ver uns exemplinhos, tá? É, não, por exemplo, se terminar com eru ou iru, uh, não são todos eles, tá? A gente vai ver detalhezinhos. Tá? Por isso que eu preciso de uma aula só para isso. Tá? <risos> Vamos lá. Vamos para a primeira tela. Primeiro, peguei alguns verbos que terminam com u, ku, su, tá? U, ku, e Su. Primeiro verbo, kau A gente já tinha visto ele, né? Comprar, kau, termina com u É o próprio u O que aconteceu com ele? Vocês se lembram? Kau, u, ele é um, um, um corajoso O que aconteceu? O que acontece com ele? Ele se sacrifica e se transforma na forma i dele A forma i do u é a própria forma i, né? Porque da linha do, do A, né? A, I, U, E, O, né? Então, U tá na linha do I, então... mas cai mas eu compro, ele compra, né? Nós compramos, mas Ou comprarei. No caso de iku, ir, iku, a gente tem ku, ku, né? No caso do ku, qual é a forma I, né? Da linha do do k, né? Ka, ki, ku, keko Então, ku tá na linha do k é ka, ki, ku, ke, Então, ikimas, né? Ikimasu, a gente já conhece. Ikimas, ikimas. Mhm. Uhum. Ikimas, eu vou, ele vai, nós vamos, né? Ikimas. Agora, hanasu, hanasu, conversar. Hanasu Su tá na linha do sa. Sa-shi. Sucessão. Uhum. Então, hanashimasu. Hanashimasu. Hanashimasu. Eu converso, né? Ele conversa, eu conversarei. Hanashimasu. Tá? Então, isso que está acontecendo. Todas essas vogais aqui, essas sílabas que terminam com U, elas vão se sacrificar e se transformar na forma I deles, tá? Kau, kaimasu, iku, ikimasu, hanasu, hanashimasu. Nossa frase, nani o kaimasu ka? Nani o kaimasu ka? O que você vai comprar? Né? Nani o kaimasu ka? O que você vai comprar? Né? Ou o que você compra? Também pode ser no presente, depende do contexto, né? Nani o kaimasu ka? Né? Ou Normalmente, essa, essa frase soa mais como um futuro, né? O que você vai comprar? Alguém está indo no local. Ah, nani o kaimasu ka? O que você vai comprar? Tá. Ok, kaimasu. Próxima tela, a gente vai ver outros verbos com outras terminações. Tá? Agora, a gente tem a terminação. Tsu, mu, gu, bu. Tá. Matsu, matsu. É o verbo esperar. Terminação tzu. tá na linha do... Tá, ta", né? Tá, chi, tsu, te, Então, matzu, a gente con conjuga com... Mati, mati, matimas. <risos> matimas, matimas. Matimas, eu espero, eu vou esperar. Matimas. Aí, mate-mas. Aí vem o mate-kudasai. Mate! kudasai mate mate né, Aí você já está pedindo, né? Ou ordenando que alguém espere. Mas mate-mas. Você só está falando eu espero, ou eu vou esperar. Mate-mas. Tá? Yomu. Yomu. Yomu. Yomu é ler. Né? ler. Mu está na, na linha do ma. Né? Mamimumemo. Ma-mimu-memo. Mamimu-memo. Então. Um, yo yomimas, né? Yo yomimas. Eu leio. Yomimas. Eu leio. Yo yomimas. Yo tá? Nada o yogu gu gu gu oyogu. Gu. -gu. gu tá na linha do ga, né? Ga gi gu Então o Ga gi gu, -gu. Então, o go. Então mas. Oyogimas. Oyogimas. Oyogimas. Eu, nado, né? Oyogimasu, tá? E asobu, babibubebo, asobimasu. Tá? Asobimasu. Asobi é brincadeira, né? Asobimasu. Ok, asobimasu. Então, o que que faltou aqui? Quer dizer, peraí, faltou a frasezinha aqui, né? <risos> kodomo wa, isso é kodomo, kodomo, ko. Kodomo wa to... Tomodachi-to asobimasu. Kodomo é, é criança. Tomodachi, amigo ou amiga. To, com, né? mas brinca, né? Ou brincará. A criança brinca com o amigo, né? Tomodachi, é, Kodomo-a, tomodachi-to asobimasu. Tá? Ok? Se vocês quiserem montar outras frases com essas... Esses verbos, fiquem à vontade. Podem tentar escrever aqui embaixo. Ok, agora sim. O que, que faltou aqui, né? Dessas, dessas fra... sílabas, né? Que terminam. Faltou uru, né? Que é o que a gente vai ver agora. Lembra que a gente tinha visto que, no caso do uru, é só aru, uru e oru? O que significa isso? Hum, no caso do grupo 1... Um, só entram no grupo 1 um esses verbos que terminam com aru, uru e oru, ou seja, por exemplo, wakaru, wakaru, wakaru não, não simplesmente termina com ru, tipo suru, né? Ele é wakaru, ele tem aru, né? wakaru, aru aqui. Ele entra no grupo 1, um, tá? Wakaru. Entender. Então, ele vai ser. Waka. Rimas. Né? Ru. Ru vai virar. Ri. Tá? Ru tá na linha do ra. ra-ri-ru-re-ro. Então, nesse caso do ru, que vai virar ri. É, todo ru vai virar ri. Nesse caso, só quando é aru, uru, oru. Tá bom? Hum, será que é por isso que então taberu. Não virou taberimasu? Sim, porque eru é taberu. Ele não vira erimasu, tá? É por isso ele entra em outro grupo. Wakarimasu. Ah, wakarimashita. Entendi. <risos> Tsukuru. Tsukuru, preparar, fazer. Tá? É um fazer mais manual. É um preparar, tá? É um make. Tipo um make. Enquanto que o outro Fazer, que é o suru Aquele o Suru, que é aquele outro Irregular, ele é o do Tá? É o do, é um pouco mais Geralzão Esse aqui é Tsukuru, então tsuku Rimas, tsukurimasu E oru, oru Dobrar Como é que a gente fala Aquela tipo de dobradura que a gente faz Os tsuru? O origami, origami, né? Origami, né? Então, origmas, orig. E o gami, esse de origami, o gami vem de kami, que é papel, né? Origami, aí ele sofre uma alteração de som, né? Para ficar uma palavra só, origami é papel dobrado, né? Origami, dobradura, tá? Nossa frase? Mainichi asa Todo dia, né? Todos os dias. Uh, asa 朝ごはん seria. Gohan é o arroz cozido, né? Mas pode ser tipo refeição. E asa é manhã. Manhã, refeição. né? Refeição da manhã. É, todos os dias, né? Mainichi otskurimasu. Eu preparo. né? Eu faço preparo. Agora, vamos ver algumas frasezinhas com quatro desses, desses verbos que a gente viu. E tem um a mais aqui. Então, é, iku, iku. Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka, Pra onde você vai? E aí, eu posso falar doko e iku? Iku. Doko e iku né? Informalmente. Doko iku, né? Pra onde você vai? Doko iku, né? Em vez de ikimasu ka, eu posso falar iku. Né? do coico no botar o no também na frente pode ser também Asobu, brincar se divertir dareto assobiamasca dareto com quem né assobiamasca com quem você vai brincar né dareto assobiamasca dareto assobar dareto asobu com quem você brinca né ou com quem você vai brincar yasumu yasumu é descansar tá? yasumu Itsu yasumimasu ka? Itsu, itsu, quando, né? Yasumimasu ka? Itsu yasumimasu ka? Quando você vai descansar? Ou, itsu yasumu? <risos> itsu yasumu? Né? Vejam que a forma do informal, né? o modo informal é igualzinho o, a forma do infinitivo, né? sem conjugar. É igualzinho. E, vakaru, que é Entender né? Yoku wakarimasu ka? Yoku wakarimasu ka? Você entende bem? Yoku wakarimasu ka? Yoku wakaru? Yoku wakaru? Você entende bem? Né? Wakaru? Ok! Reenchu okay. shimashou! Vamos treinar. Antes Vamos Corrigir Né? a tarefinha do vídeo anterior Vocês conseguiram fazer? Vamos lá! Primeiro Denlaseru Afirmativa Denwa shimasu I denwa shimasen Muito bem Benkyo suru Benkyo shimasu Benkyo shimasen Kuru Hum, como é que ficou aqui? Kimasu Muito bem Kimasen Kimasen Nossa, pareceu a música da, da Xuxa Kimasu, kimasen e aqui, motekuru, motekuru. Motekuru é. Esse mote vem de motsu é ter consigo carregar, né? E kuru é vir. Então quando você tem consigo ir ver, vim, vem, <risos> ver. E vem, você traz, né? Você tem consigo ir tra e vem. Então você traz. É trazer motekuru. Motekimas, motekimas, né? Motte kimasen. Tá? Você não traz iru imasu imasen uhum. taberu tabemasu tabemasen hareru haremasu haremasem. isso é a mesma mesma regra do tabemasu, né? hareru haremasu taberu tabemasu kau kaimasu kaimasen grupo, um, né? au mesma regra ai mas Aqui é o A. Aimas, Aimasen. Iku, ikimas, ikimasen. Ikimasen. Sbaraxi! né? Muito bem. Agora, para essa aula do grupo 1, um, só verbos do grupo 1, um, né? nadar. Nado todos os dias. Né? Nadar. Vai para onde? Você vai para onde? Uhum. Ir, né? A criança lê livro. Ler. Entendo bem. Entender. Né? Ok. Vocês podem tentar escrever. Né? Aqui. Podem tentar escrever aqui embaixo. Né? Essas frases são mais curtinhas. É, e a gente corrige na próxima próxima aula. Próximo vídeo. Ok. É isso. O descareçam a se inscreva no canal se ainda não são inscritos. É, ativem o sininho, suas coisinhas e tal. <risos> Todos os protocolos, script, né? Pronto, tal, blá blá blá. E é isso. Ah, e, e deem like. <risos> é isso, a gente se vê na próxima aula. Tchau,